fala meus aliados tudo bom tô fazendo aqui um vídeo diferente hoje fazendo uma retrospectiva é, desse 2022 aí então provavelmente esse vídeo vai subir sem cortes né porque eu não escrevi um roteiro para ele eu tô só falando aquilo que vem na minha mente na verdade é mais para contar minha trajetória aí de 2022. Né? deixar registrado aí porque eu tenho uma ambição né de fazer esse canal crescer e eu acho importante documentar todo o os passo a passos né toda essa trajetória aí durante os meses os anos né e fazer uma retrospectiva vai ser legal então vou começar falando aí da desse 2022, um da minha vida, né? Que... Mais no sentido, assim, de, de eu ter feito o canal sobre finanças, sobre investimento, é, comecei falando de, de criptomoeda. É... Aí, aí a intenção do canal mudou, né? Mudou para um sentido mais de educação financeira, de investimentos mesmo, e de desenvolvimento pessoal. Então, tem um pouco de conteúdo motivacional, um pouco de coaching, né? É, tem um pouco mais de investimento também, tem alguma coisa ligada à educação financeira, né? ao raciocínio. E sobre o canal, foi isso que aconteceu e mais agora sobre a minha vida, esse 2022 começou bastante difícil pra mim. Tivemos muitos problemas aí financeiro Não por, por falta de educação financeira, mas... Porque começou a surgir um monte de coisa, um monte de problema, cara. <risos> Tava conversando com a minha esposa aí outro dia, e assim... De repente, assim, esse 2022 começou para esquerda, porque era doença, né, Covid, era guerra, era a moto quebrou, o carro quebrou, aí conserta certo um negócio da moto, quebra outro, aí quebra outro, né, que nem furou o pneu da moto, aí troquei o pneu, aí furou o outro, aí troquei também, aí quebrou o paralama troquei paralama o farol queimou tive que trocar o farol e tudo assim, um atrás do outro ali no comecinho do ano mesmo janeiro, fevereiro né e eu, eu falava assim calma Deus, não é assim não vai devagar então Vai ter uns barulhos aí de fora. <risos> e vamos deixar. Então, eu falava assim com Deus, né? E, nossa Deus, calma, não é assim. <risos> Como se eu pudesse ensiná-lo, né? Como que ele deve fazer as coisas. Mas tudo tem um propósito na vida da gente, né? É, e passando essa turbulência aí, com os meus bens materiais, é, acabamos tendo problemas de saúde, né? A minha esposa passando muito mal aí, com um problema de depressão, e aí melhorou, né? E foi melhorando aos poucos, né? E, e aí teve um momento ali, do lado de maio, junho... Aí eu que comecei a ficar assim, desmotivado, né? é, sem motivação para nada. Na verdade, não que eu não queria fazer as coisas, aliás, não que eu deixava de fazer as coisas, eu fazia todas as coisas que eu tinha que fazer pela, pelo meu senso de responsabilidade. Mas a motivação para fazer algo acontecer. É que tava fraca A vontade de querer fazer as coisas É que tava fraca E... E eu comecei a ficar para baixo, né? Eu mesmo fiquei um tanto depressivo, né? E fui ficando para baixo A minha mulher ficando encafifada O que que tá acontecendo com o Alisson? Né? Então... A gente tava começando ali a desentender daquilo, né? Uh, parecia uma discussão que, olha, é o inimigo que, que coloca essas coisas na vida da gente, esses desentendimentos Não tem motivo, né? A gente não tem motivo Mas, depois né, de, desse sofrimento, né? E talvez seja por conta disso Eu descobri que eu tava com uma pedra na vesícula, né? que eu comecei a ter umas dores, né? Tava trabalhando, aí tive uma dor muito forte no serviço, assim, na, na aqui na, na boca do estômago, que fala. É, tive uma dor muito forte, é, não sabia se era azia ou o que, que era aquele negócio. Tinha gente que tava falando que era gases. Eu falei não, isso aqui é um negócio muito diferente. É, mas aí tomei remédio lá. Fui sair do trabalho para ir no hospital, né? E, mas cheguei lá, tinha passado, aí eu voltei embora. E mais pra frente, ali, né? Um mês mais ou menos, aí eu comecei a sofrer de novo com essa dor, dor forte assim. E aí a minha mulher já correu é, procurar uma consulta, né, com o médico, conseguir ser ser atendido rapidamente aí pelo médico, ele já pediu o exame de, de ultrassom, aí a gente fez o exame no dia seguinte da consulta, né, é, com muita dor todos os dias, muita dor todos os dias, mas fizemos o exame de manhã, né, na manhã do dia seguinte, de lá do, do da clínica do exame, eles já mandaram direto pro hospital, né, Pra ver o que, que ia fazer, porque as pedras estavam lá, né? E eu tava sofrendo muito, então eles teriam que, talvez, ter uma ação mais urgente, né? E foi o que aconteceu. Eu fui lá, levei o ultrassom no, no, no pronto-atendimento, eles já viram, ficaram assim, sem saber se dava pra fazer ou não a cirurgia naquele dia. Acabou que conseguiram fazer, né, no mesmo dia é, Mesmo com muita dor eu tentava ser forte, né Tentava ali é, ser alegre, né um sorriso e, e sempre confiando que ia dar tudo certo Porque já tava ali, né E assim, eu entrego minha, minha vida nas mãos de Deus Então eu tô sempre confiante Tô sempre confiante que vai dar certo e talvez seja uma facilidade para mim. É, eu acredito que tudo que a, a gente conquista na nossa vida são em razão das nossas ações e pela vontade de Deus, principalmente. Porque se Deus tem a vontade de de que eu realize grandes coisas, né? Então ele permite que eu realize grandes coisas. Mas se eu não começar a caminhar, se eu não começar a colocar a mão, eu não vou sair do lugar. Então, a oportunidade Deus dá. Eu acredito que a gente tem que saber usar a oportunidade ou correr atrás dela, né? E, e através disso mudar a nossa trajetória. Do nosso destino, né? Porque eu nasci... Num... Não, não diria que eu já passei fome na vida, né? Nunca, nunca cheguei a esse ponto, né? Mas a gente já passou muita dificuldade. Inclusive depois de casado. Mas sempre correndo atrás, sempre trabalhando. E de uns tempos pra cá, né? eu resolvi me dedicar mais a trabalhar. Porque eu comecei a perceber com mais intensidade que realmente a, as coisas que a gente conquista dependem apenas da gente. Né? Apenas da gente trabalhar duro, se dedicar, às vezes fazer algum sacrifício e sem perder a fé e também tendo paciência, que é o que eu falei em um dos meus vídeos. Então eu venho trazendo isso esse ano, e depois dessa turbulência toda, é, acabei é, recebendo uma promoção né, no meu trabalho, aí eu fui promovido para analista de infoautomação. estou numa equipe muito boa, né o pessoal aí ver <risos> muito obrigado gente por me aceitar na equipe e e graças a Deus as coisas estão melhorando consigo agora investir mais dinheiro esse canal aqui está crescendo é numa velocidade muito agradável para mim é, tenho recebido muito apoio aí de vocês né é, eu tenho ainda algumas coisas para melhorar nesse canal, para fazer ele crescer e também para minha vida, né? Mas assim, apesar de toda a turbulência, né? Isso que eu queria frisar nesse vídeo, né? De retrospectiva Apesar de toda a turbulência que a gente passou, não só eu, você também é que tá desse lado aí, né? É, eu acho que você tem que pensar assim, eu lutei e eu sobrevivi, então eu sou vencedor. Aquele round chegou ao fim, 2022 chegou ao fim, agora tá começando um novo round, é uma nova luta, e acho que agora tá na hora de parar de se defender e começar a atacar. Então, 2023 nos aguarde. Porque a gente vai com tudo. A gente vai se dedicar mais. A gente vai trabalhar mais. A gente vai acreditar mais. Se for preciso sacrificar mais, eu sacrifico mais. para mim poder crescer mais. E se eu puder arrastar uma multidão comigo, eu vou ficar muito feliz. Se eu arrastar só um, tá bom também. Tá? Mas quem tiver aí comigo do outro lado... Quiser pegar a carona, pode vir comigo, falou? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Espero que continuem comigo aí em 2023, tá? Tem muita coisa em mente aqui, muita coisa aqui guardada, muita coisa planejada para fazer com que esse ano renda muitos frutos para mim e aquilo que vier de fruto para mim. Eu vou transmitir nesse canal para que você também possa plantar e também possa colher os seus frutos, tá bom? Então é isso e a gente se vê na próxima. Até mais!